Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui esse vídeo Já te avisando que esse vídeo tá top, velho. Antes que você me pergunte por que, que eu tô usando essa máscara Sabe né pai, é a internet E pra falar de um assunto desse, eu achei melhor não expor meu rosto Mas o que importa é o que eu vou te falar aqui nesse vídeo E seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre o X-TRAGEL Extra gel, não sei como é que vocês chamam eu chamo de X-Tragel porque é o que está no papel. E eu sou brasileiro e eu leio o que está no papel. Mas o que eu tenho para te falar é que eu tenho um alerta para você. Você mesmo. Que está procurando informações sobre esse produto. Então é importante que você fique até o final desse vídeo. Senão... Senão você não vai saber, cara. Só isso que eu tenho para te dizer. Mas antes de tudo, cara, deixa seu like aí. E comenta aqui nos comentários abaixo aonde foi que você conheceu esse produto? Se foi através do Facebook, se foi através do YouTube, se foi indicação do amigo, comenta aqui embaixo pra mim, pra me saber. Seguinte, o um alerta que eu tenho pra te falar é que devido ao grande sucesso desse produto, eu mesmo já comprei o meu, tô usando, tô gostando demais da conta, mas devido ao grande sucesso dele, tem muita gente, muita empresa falsificando por aí, velho. E tem muita gente comprando produto falso... Usando e falando que não tá funcionando Mas assim não funciona mesmo não Porque você tá comprando produto falso E o grande alerta que eu tenho para te falar é esse Que não compre o produto em qualquer lugar Eu, eu dei sorte que tinha um amigo meu aqui que já tinha usado o produto E ele me passou o link do site oficial Mas o oficial mesmo do produtor Aí como ele já tinha comprado Tinha chegado para ele tudo bonitinho, tudo certinho Igual como chegou pra mim também... Aí por isso que eu tô gravando esse vídeo... mais pra dar um alerta pra você... Pra não andar comprando aí esse produto em qualquer lugar... Eu vejo que tem muita gente aí comprando em site como OLX... Mercado Livre... E véi... Além do produto não funcionar... Ele ainda pode ser prejudicial à sua saúde, velho. E eu fico puto, velho. Com esse pessoal falsificando esse produto... E vendendo aí... Falando como se fosse o original... E velho, o produto é top, velho. Se vocês comprarem o originalzinho ali, ó, passar ele ali todo dia, passar do jeito que tá recomendando, velho, sucesso. E pra você comprar o produto original, produto top, do fabricante, eu vou deixar aqui abaixo esse link que eu comprei, que esse meu amigo comprou também, que chegou tudo bonitinho certinho. Eu vou deixar ele aqui abaixo na descrição do vídeo para ajudar a galera aí que tá com medo aí de comprar Que tá achando que não funciona Que, velho. eu tô usando ele há umas duas semanas que ele chegou para mim E, velho, que produto top, velho. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo aqui Falando pra galera aí do que que eu achei Porque tem pouco tempo que eu tô usando Aí não dá ainda para mim falar, assim, os resultados e tal pra galera Mas, mais pra frente eu vou eu já tô usando há duas semanas, já tô sentindo diferença. velho. que produto bom. Não me arrependi de ter comprado. Bom demais, velho. Então, pra galera aí que tá com dúvida aí, onde comprar, se o produto funciona ou não, velho, compra. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, o link do site do produtor. Só clicar aqui abaixo que você vai ser redirecionado lá pro site oficial, o site do produtor. E você vai poder comprar com total segurança, velho. Que é o mais importante. Então, beleza aí, galera. Eu fiz esse vídeo aí só para dar aquele alerta pra galera. para te ajudar mesmo aí. A você aí que tá na indecisão ainda de comprar esse produto. Clica aí no primeiro link da descrição. Tamo junto. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo aqui falando dos meus resultados. Mas já tô gostando demais do produto. Mesmo usando ele há pouco tempo. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Oi!